Oi, oi, gente. Oi, Curo. Oi, Pedro. Tudo bom? Oi, oi, oi. Oi, tá a borda. gente o que aconteceu com o servidor ventilador que não tá entrando o clube do brasil fechou porque que não tá entrando gente eu fui entrar no ventilador disse para escolher outro outro servidor Pessoas também estão dando um erro. Ah, não mostra tela, não, velho. Poxa. Não, eu entrei Espera, só um momento, gente Oi, detetive CPDR é, Fala português aí pra mim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 O Giro deve estar tá tentando algo ou o Servi tá em manutenção. O Servi não tá em manutenção, não tá travando, gente. É porque é porque a tela dá esse problema. Vota, Bianca. som ao vivo da salve Concha tá um frio muito bom, velho. Oi, dame um, oi, John, sim, de sim, Reginaldo. Fica frio aí.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 não sei a gente, essa dificuldade, é só dificuldade. Só dificuldade. Fazer assim. Mostra a conta do CP. Quem é você, gostado? Oi, Luano. Espera aí, gente. Parei. Para para, para, para, para, para, para, para, para para tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. <risos> Está aberta.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 Miguel menos um é o John leque. O John é Ai, que susto pinguim -ping Gaming do apareceu agora. Joga Blastar no jogo menos dois já são três reais ah, dá para comprar mim hoje dá pra comprar três mil hoje para gente gente o Miguel calma eu não eu não jogo blau está porque ninguém gosta aqui eles gostam mas eles querem <risos> muito obrigado pelos três reais gente mostra a minha conta do CP se chama Carlos legal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 O Gustavo saiu do jogo porque bugou. O Carlos vem aqui. Vou fazer assim para vocês. Ok, o John. Eu vou mostrar a conta do John. O John é o Manu. E... Tá. Vem jogar comigo, gente. Vem jogar comigo. Sim, tô ao vivo.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 Na live. live Vou demorar para entrar porque meu computador está muito lerdo E fica travando do nada De todos nós Calma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 você viu o ventilador? O Arrum perguntou você não aceitou. Pegue seu banquinho e saia de mão man mansinho.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 Oh, John. Não, não, não, não, não, não, não, não. O que está acontecendo? Não, não, não, não, não, não, não. John. Oi, Fel. Oi, Eliana dos Anjos Dias de Moura. Nossa, que grande. Oi, Gui. Pelãozito entrou no servidor, O que isso? que é isso? O que é isso? que é isso? Que isso? Que... Não, tudo bem. Não, tudo bem. Não.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 Alan Vitor o Alan Vitor tá aqui, gente Não.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 Irmão, irmão, irmão Céu, abre um negócio O meu CP, fechou Meu PC Meu CP, moleque, depois faz Ok, não, já tô conversando É jogando e conversando, entendeu?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 espaço desfaço. Coloca neve. Ele vai colocar água, né? É gravado, não, serina, Carina. Carina. Não é gravado. Ele tá jogando agora. Que servo ele tá? Eu tô no servidor. ventilador. Não é cremosinha, <risos> É Cremiuda, gente, Cremiuda Quem quiser adicionar é Cremiuda Mas minha conta oficial é sobre em 2011 Mas eu jogo pela Cremiuda, tá? Inclusive eu fiz live de Roblox Ela não apareceu, agora ela tá pedindo o nome do Roblox Ah, filho de vocês... Ah, ele ganhou, não foi? Eu deixei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 Deixa a vida me levar, vida leva eu, Deixa a vida me levar, Vida leva eu Eu cansei de jogar Minecraft e meu ficar, meu ficar bugando Aí eu vim ficar vai pra puxar a internet Ai que raiva ódio Você não coloca eu também não coloco dele bugou gente deixa a vida né? como é que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 Não te dá o duro de trabalho aqui vir fazer live. Ai, não vou dizer nada. Deixa eu ficar até triste, né? Que emoção. Por que tá bugado o tenho a chave agora. Muito obrigado pela trocação, gato-cheques. É triste. É. Abraim me aceitou. Parabéns, amigo. Oi, Oi, tá.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 Não sei o que está acontecendo. Será que precisa? Ah, você vai ganhar, eu sei, né? E aí, gente. como mudar o texto nova doação gente eu queria o fel de amigo no, no Roblox você pode me adicionar como amigo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 <risos> o gato cheque Saindo para assistir chaves Qual serve ele tá? Eu tô no ventilador Nossa, Aqui eu vou colocar Ventilador Balsas Como assim balsas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 a perguntou tá Nem é, do tá, vou no grupo dele A borda foi embora, gente. Pera aí. E por que vocês falam tanta pera? Ele me chamou pra curtir o grupo dele. Chocado. vem curtir o meu agora.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 Ah, Marquinhos Ô oh, Marquinhos você vê irmão Você é muita cara de pau velho Marquinho, Marquinhos Responde lá velho Olha o Alanzito Alanzito tá sumido O que, é que aconteceu com você Alanzito? Conta aí meu príncipe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 A bateria do meu tablet está descarregando, ah tá, tá borda, desculpa, adeus, ah, tá borda. tá borda, se eu precisar gravar vídeo, precisar de gravar vídeo, é só me chamar para gravar o vídeo, para enviar pro teu canal, eu vi lá seu Twitter. Nossa, Moni-chan, ah, Moni-chan, arigato, arigato, ai, titi, ah, arigato, muito obrigado, moni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 A quase nem entra quando eu tô fazendo live. Ela merece. Ah, eu vou dar o primeiro gostei no igru dela, velho. Que legal. Eu dei o primeiro gostei no igru dela. Boni tô no seu igru, tá? Dá aquela print maravilhosa. Deixa espera. Não demora, não. Tô paradinho. Fé, foi pra eu sou o Lego.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 Tira print. Deixa eu tirar print. Eu não preciso tirar print porque já estou na live. Não, não, para. Para, para, para. Não chora, senão eu choro também. Sim, não. A minha primeira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 Bonitão, eu falo ni gente, é mochi-chan, doou mais dois reais, meu Deus, muito obrigado. Tô indo no Clube Ping Brasil, tá no título. Então, ni não sei também, acho que o povo não... Olha, o Marquinhos foi, Marquinhos, dá like no livro dela. Marquei é meu parceiro já. Gente, para é para é adicionar o nicham, velho. Olha os novos cartões de postais. Dança. <tos> Que legal velho, é a primeira vez que eu envio o cartão de bostai Amanhã haverá catálogo novo na loja de roupa catálogo de julho Amanhã haverá sim o um catálogo novo de roupa E vídeo, tu tá em qual clube pingo, hein? Tô no clube pinguim brasil de... Digita no chat CPBR Aí. servidor, ventilador. Eu coloquei nova doação, coloquei errado. Ah, o marquinho é demais, gente. Bora, bora para o dança clube.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 ninguém Game tá tão tentando te bater a meta Tão tentando te remover do pódio É mais 3 reais cada um, a Unichon e o Marquinhos Que essa gente toda <risos> Nada Opa, mano, sim, querida A neve chegou Vou no Igru. Vou no Igru é da dourada, gente. Que ela pediu. O Igru. O Igru de todo mundo tá com esse Igru, né? É incrível. Esse Igru é maravilhoso, velho.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 Ah, tá escuro, eu não consigo ver. Cadê? Pode no... Oh, Ó, o Lalai tá pedindo. quando do... Do Lalai. Desculpa sair, gente. Olha, eu tô dando um gostei em todos os igru, gente. O igru do... da Nina tá bem legal também. Eu acho que ela mudou. Mas tava bem... Olha essa bananeira velho. Ela fica piscando. Que legal.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 Cuidado, tá muito frio, em oni chamando de Oni-chan, velho Máquina, vê se dá pra virar o iceberg Deixa o like no do povo, gente é, Mas ganha selo Ah, mas vai demorar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 Fel, vem no meio grosso, o grande clube Onitchan velho. Eu tô falando, chamando a menina de Onitchan velho. Suga-mama. Olha ah, aqui, apareceu, gente, apareceu. Aqui já deu like no seu igre Elanzito. É assim, gente. É, é assim a é live. Vamos se juntar. Vocês querem ir no Racing Sim. Marquinhos, eu tenho que.. Marquinhos é membro, então eu tenho que dar prioridade pra ele, entendeu, gente? Porque esse é o benefício do seja membro.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 Mamãe veio aqui, gente. Minha mãe veio aqui mostrar a coelha da minha irmã. Se soubesse que fofo. Já, então, gente, aí, o que é que a gente faz? Tem o um Rafa, tem o Ping Game, o Mr. Pisa, o Lalai, o Lionese. Dá pra casar os dois, hein? O Lalai e o Lionese, é parecido o nome. Casa os dois aí. O Ping Lucas. É, não vai ter. Como não vai dar não, gente.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 o oh, detetive CPBR, sim, vamos gravar quando eu terminar. você querer gravar agora, né? Detetive CPBR, tenha calma, a gente vai gravar. Eu vou gravar com você. Só preciso que você tenha calma, porque tipo. Porque eu tô em live agora, hein, entendeu? Meu <coughs> grupo tá aberto, tá bom, perigo em Lucas, eu já vou no seu grupo. Já tá vendo no meu grupo, sou o Graco. Ah, o Pinguim Lucas, que vai é no igro dele. Aqui vou deixar meu like aqui no igro, nem sei de quem é mais, né? De quem é esse igro, gente? É do Pinguim Lucas. aí que eu tô aqui movimentando, gente. Eu não posso ficar parado aqui. vocês estão indo no centro chamar o povo.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 Fala que eu tô em live, entendeu? Aí chama mais atenção. Diz que foi brincar é em live. Lá no centro, onde tiver mais pessoas. Pra ir pra iceberg. Enquanto eu vou visitando o igru de vocês. falta do Pinguim Lucas. Mostra desse igru, tá bem estiloso. já deu like no seu igru. Muito obrigado, Pinguim Lucas. Maior é canal da Terra.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 Eu fui no seu igru, meet. Eu fui no seu igru? Que é isso, gente? Deixa o like, gente. Não esquece de visitar os grupos dos participantes da live. Vocês mesmos têm que se ajudar uma ao ou outro, entendeu? Se ninguém se ajudar um ao ou outro, ninguém vai se ajudar, porque porque não vai ter ajuda de um do outro, entendeu?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 Isso aí, Lanzito. Divulga, Lanzito. Eu já fui no grupo do Meet? Eu acho que eu já fui no teu é o Meet. Ah, eu já fui. Tá lá, a luminária de banana. Ficou sempre ali.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 legal, gente. Que legal o igru de vocês. É sempre esse igru, outro e luminária Cadê a luminária de banana? Não gostei. O igru não tem a luminária de banana. É. É. A luminária de banana, velho. Tem, tem roupa no varal, ninguém pega, gente. Misericórdia.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 de mim, gente. Ai, que legal. sonante Vai pra nosso bag. Véi, que negro. Você tá nem sei que negro eu tô. Eu vou fazer uma festa no meu negro. Sem aglomeração, gente.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 Deus, eu vou sair da live. Meu Deus, Mitch, não acredito que você vai me deixar. Vai pra esse back. Oi, Vitor. A Karine sempre perguntando em que grua eu estou. É, não vai dar pra fazer o selo, gente. Pra quem não sabe Ai que baila comigo Deixa eu ver o que tem Diz que eu preciso falar eu...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 Quem vai mais comigo? Eu já tinha deixado um like. Todo mundo de frente. O Reginaldo, o Reginaldo combinou comigo porque o Elanzi também tá bonita. Ajuda a destruir a casa.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 Tô em live, gente. Bora ganhar esse símbolo. Vai, galera. Força Legal que trinta e um o louco. Ô oh, louco, eu sinto. Meu primo soltou achando que era mentira. Tá travando. Tá não, tá não, tá de boa. Elanzito não. Elanzito não faz nada, gente. Elanzito, chama as pessoas. Ô oh, louco, ela deu uma festa mesmo. Que legal. Não sabia que você ia dar de verdade, tipo. Não sabia, cara Scooby, Já tem quanto, velho? Cadê? Cadê? Cadê? Não Engraçado que eles retiram os bugs de moeda do jogo e não retira o bug do iceberg e virar. Eu nem acredito, gente. Eu nem acredito. Qual o seu Twitter, fiel? Meu Twitter toda hora aparece aí, gente. Como assim, velho? Só escrever Twitter que aparece não vai virar. Até a Lala e desistiu. Desistiu deve tá bugado. Não, eles que não colocaram ainda. Aqui bailas comigo hoje. Eu vou sair da live, vou esperar Que saiu Disse que ia sair saiu rápida não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 Apresentar o selo do Dance Clube. também Só ele Vamos gravar, cara Não vai ser no ventilador Vai ser em outro O oh, louco, o detetive mandou só eu e ele O oh, louco E é, aí, gente, eu acho que eu vou encerrar também Acho que já visitei todo mundo Já joguei com todo mundo já fui dei like no euro de todo mundo que pediu. É isso. na próxima live, quando eu conseguir o um microfone teclado, eu vou, eu vou tentar ganhar os selos de novo com a conta da Jabiraka.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 Salve Tuliene, que separamos um salve Salve pra você Eu Vou te pegar aí Querem ver o selo do Dance o Club Nenhum celular, gente. Não vai dar, velho. Oh, não, oh, não, oh, não, não, não, não. não. Ô oh, louco, tá todo mundo no iceberg. Não tem ninguém no centro, eu vim pra chamar o povo. Mas tá todo mundo no centro, no iceberg. Que isso? Ah, pensei que fosse o selo.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 comigo oh. eu toda hora pega no meu cabelo céu eu tô sozinha no dance clube te esperando pro céu ah mas eu acho que ninguém vai não vamos tentar na próxima então volta para iceberg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 A cilada disse fake news. E o nome de é cilada. O nome do cara é Sugador, gente. Turbo Voador. O não é um nome fácil. O céu tá travando muito, sério? O meu jogo cai do nada Imagina, o iceberg tudo lotado Cai do nada, imagina Quebra, quebra Sério? Vamos ver Vamos virar, vamos virar, vamos virar, vamos virar, conseguimos, conseguimos, conseguimos o seu ainda bem que eu não desisti, velho. Obrigado, é o Snow P. Muito obrigado ao Turbo voador também. Ele não Nossa, a Prune foi a primeira a ganhar.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 F5 caiu a live, gente. Meu Deus! No negócio não aguentou. aí, obrigado a todos. Opa.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 Finalmente na hora de encerrar a live velho Multitchan, o Cali te notou, velho. Aonde ativa pra ativar Nossa, todo mundo saiu agora, eu fui falar que foi encerrar a live. Caramba, velho.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 isso gente gente vou encerrar aqui com vídeo espectadores velho termino de conversar